Olá, aqui é o Ricardo, do blog Trabalhar em Casa Ganhando Ponto com Modelo, é que é o canal do Youtube que você está vendo esse vídeo e eu quero agradecer é, pela sua presença nesse momento, por estar assistindo esse vídeo tá. é, antes eu preciso falar uma coisa que é, há um tempo atrás eu, eu não fazer mais vídeos para o canal do YouTube, tá? Principalmente para esse canal. É, mas devido ao da vida, é, resolvi retomar o projeto é, devido a um é, ao AdSense, tá? Que eu vou explicar mais para frente. É, então resolvi é, retomar o projeto porque eu acho que aí se tornaria mais viável, tá? bom eu sou o René Ricardo, sou um empreendedor digital desde 2014 e alguns problemas pessoais algumas coisas pelo qual eu havia passado é, eu resolvi é, encerrar o meu, as minhas atividades online né, e decidi investir é, em um outro negócio é, um negócio físico e devido ao sucesso desse outro tipo de negócio, então eu resolvi investir é, corpo e alma nesse tipo de negócio. É um outro negócio offline, tá? É o qual eu é um outro projeto pelo qual eu trabalho hoje. É, e graças a Deus tem tido muito sucesso, que é um trabalho de vendas muito é extremamente rentável. E eu não vou falar aqui qual que é, tá? Mas é, talvez Lá para frente eu possa demonstrar ele para vocês, tá bom? Mas é, isso me ensinou muito sobre é, projetos, como trabalhar com projetos, tá? É, então eu comecei a trabalhar com o meu projeto offline, coloquei ele todo no papel e decidi investir tempo, dinheiro e energia é, neste novo projeto. Que graças a Deus deu certo e ao qual eu trabalho hoje em dia tá bom mas é, teve um belo dia em que eu estava na internet e eu, eu abri o canal do YouTube e pela minha surpresa eu havia feito é, mais de 100 dólares é, pelo Adsense no meu canal do YouTube né isso de forma automática tá mas é lógico, não foi de, de, de um dia para o outro, foi um trabalho aí de dois anos, né, que eu fiz, eu tinha outro canal, tá, que é o René Ricardo Sanches, eu vou deixar o link aqui na descrição, é, que eu falo sobre emagrecimento, saúde e bem-estar, e eu tenho lá 147 vídeos, e quando eu fui ver, né, é, eu tinha mais de, eu estava com 102 dólares e 80 cents. né, pela minha surpresa, né, e aí eu falei, poxa vida, se eu consigo fazer, se eu conseguir fazer o, o meu, os meus vídeos rodarem de forma automática, né, gerando o AdSense, por que não retomar o projeto, então eu decidi é, reorganizar o meu tempo e partir para cima de reorganizar todo o meu projeto inicial, que era o projeto de é, hand tá bom? continuo com o meu canal principal, que é o N. Ricardo Sanches, né, e eu vou trabalhar em um outro projeto que eu já resolvi, mas não tive tempo de é, continuar com ele, e aí resolvi resolver o projeto, tá, mas eu quero falar que é, é legal você trabalhar com vídeos, né, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, né, que legal é trabalhar com vídeo porque ele fica no YouTube, ele vai rodando por anos, né? ele vai rodando por vários anos e quando você vai ver, é, ele acaba dando resultado de uma forma ou de outra. É, eu tenho experiências de é, vendas que eu fiz de produtos do Hotmart é, simplesmente pelo com um, um único vídeo. Né? Eu tenho um único vídeo que já me gerou é, muitas vendas é, de um produto que não é um produto caro, né, é, mas que realmente deu resultado. Então, é, quando eu resolvi é, partir para um negócio offline, né, eu deixei tudo pronto, tudo funcionando. E então eu vou pegar, eu peguei todo esse projeto que já havia funcionado e vou continuar com os vídeos, tá? Então eu sempre vou estar gravando vídeos aqui para dar dicas e e é, algumas dicas para as pessoas que estão interessadas em trabalhar online, tá bom? Então, esse é o vídeo da retomada do meu projeto. Tá? E eu quero dizer que, se você tem a oportunidade de gravar vídeos, que faça, porque vale muito a pena. Porque você pode estar pensando: será que vale a pena eu continuar com, com gravação de vídeos, né? como eu pensava no passado? Mas, no fim, eu percebendo que os vídeos eles vão ficar eternamente rodando, rodando no automático, e se você colocar ele no. Para ganhar no Gol, é, ele vai dar resultado mais cedo ou mais tarde, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Continue. Eu vou gravar outros vídeos. E até mais. Então, muito obrigado e até mais.